Assim disse o poeta de alma leve, Que mais lindo que um canto aprisionado É o um voo de liberdade conquistado, Mesmo que esse voo seja breve. Por mais lindo que um canto seja, Deve ter ensaio e ser bem desejado, Mas um voo, quando enfim é libertado, Um grilhão lhe prender jamais se atreve pois nem todo canto é de alegria. Muitas vezes é de tristeza e solidão, transmitindo desejo e fantasia. Todo voo representa liberdade, horizonte se abre na amplidão, com as asas em autenticidade. Baseado na frase de Mário Quintana, soneto Liberdade, do poeta Oliver Brasil tenha Um Bom Dia, Poesia. E aí, você está gostando do nosso bom de poesia? Pois é, você pode nos ajudar a manter